Oi gente, nós estamos finalizando a edição 162 da revista Bem-Estar. Vamos apresentar assuntos muito interessantes. Trazemos inclusive uma entrevista com o Clínico-Geral Adriano Brandão, que fala sobre a importância do Clínico-Geral no cuidado da nossa saúde. Vale a pena ver. Com toda certeza, acompanhe daqui uns dias na sala de espera. Veja aí o que ele diz. Olá, eu sou o Dr. Adriano Brandão, médico Clínico-Geral, e na próxima edição da revista Bem-Estar, eu vou falar sobre a importância do médico clínico geral no cuidado da sua saúde, numa realidade repleta de especialistas e ainda por cima com o Dr. Google ganhando cada vez mais espaço. Não perca!